Tá mudando vai atualizar já lembrando vocês. <Susurra> rapaziada, beleza? Aqui é o SearchTia trazendo mais um vídeo pro canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Agora se inscreve e deixa o seu like aqui no canal, porque é muito importante E raramente eu tô fazendo live aqui para vocês, então chega aqui no meu canal Vai aqui na aba ao vivo, que você vai ver as lives que eu tô produzindo Tá muito interessante, muito legal mesmo, de quem para quem assistir eu venho aqui no início mostrar meu canal, porque mano, eu só tenho a agradecer pelo apoio que vocês estão dando nos vídeos E aqui no servidor, o servidor ontem, que foi dia... 16, um feriado, bateu uma quantidade de 70 presos online. Oh my God! Tudo isso? Me surpreendeu. Graças a Deus, né? É a divulgação que é feita, mano. Atrai muita gente. 70 pessoas online. Mano, muito da hora. Enfim, hoje eu vou mostrar para vocês como ficar forte aqui no servidor. Tipo assim, você vai criar sua conta? Vai ficar forte. Vai ter um pacotinho VIP que você vai poder adquirir. Eu vou... Aqui, eu já criei minha conta. Aqui, ó. Seja bem-vindo aqui. Espera, calma. Vou voltar aqui Vai ter Esse aqui é o voucher Do meu servidor Vou abrir do zero aqui ó. Deixa ele fixado aqui Aí beleza Demora um pouquinho pra abrir Mas é por causa do meu PC mesmo Daí eu vou colocar aqui ó o personagem que eu criei E aqui no site mesmo Galera Você acha o voucher Beleza Depois você clica aqui Em entrar no jogo e vem aqui, mano ó. Vai tá na página aqui inicial Eu vou tá mudando algumas coisas aqui O design disso aqui tudo Tá mudando Vai ter uma atualização Já lembrando vocês Atualização top, mano Top de mim 10 Muita gente vai gostar Vai entrar a instância nova Missão, evento Que demais Aí, beleza, né, galera? Entrando aqui no servidor Primeira coisa que você vai fazer É pegar o evento imitado aqui, ó Coletar esse evento Coletar esse evento e esse evento? Nossa! se você perguntar o que tem aqui pra baixo, adquirir uma VIP, que daí que vê, a gente te manda aqui ver a sua senha personalizada pra você, você pega e entra. Tem um Discord aqui também, mas esse evento não tá coletável ainda, pra vocês poderem entender. Mas beleza, né? Tranquilo. Agora vamos aqui no correio. Primeiro, ó, a conta já tá aqui tudo zero, pra vocês ver. Vamos pegar aqui os itens do correio, vamos ver o que, que dá pra fazer com esses itens do evento. Vamos ver se eu vou é, conseguir ficar forte. Lembrando bem, esses itens aqui, eles é um dia, dois dias, varia, mas tá muito, tá muito da hora, mano. Nossa, só o dano dessa arma, velho. É muito forte. Muito top mesmo. Agora a gente já começa com pet mas por enquanto ainda não tem como abrir. Já começa com 31 XP, usa moderadamente. Você ah, vai que nem fusão, que você vai conseguir esses magma que a gente tá aqui que no evento, consegue fazer fusão deles. E o que, que eu vou fazer aqui? Ó, posso pegar aqui, ver? Vou pegar essa asinha aqui, beleza? Vou pegar esse aqui também. Vou pegar essa super pedra, já vou começar a upar minha conta. <música> Bem pouco para você colocar. Não, mais seis. Mas falta bem pouco pra você colocar mais sete. Tudo bem. Pegamos que uma roupa aqui também que já vai ajudar. Que dá 20 de atributo. deixava aqui. Beleza. Coloca a arma. Tá de mais seis. Agora, galera, o que, que eu vou fazer? Tem a estátua aqui que você doa cupom. Pra você coletar esses itens aqui. Mas por enquanto tem pouco cupom. O que, que eu devo fazer aqui, titi? Daí você me pergunta. Eu devo ir aqui, mano. Ó. abrir umas cartinhas, deixar as abertas aqui já. Ó, tem. Posso abrir, que ver, mais cartas aqui também Abrir essas... On... Honra não vou abrir por enquanto não cura posso ativar algumas figuras Se comprar, vou PVP, galera Tem um PVPzinho aqui Lembrando bem, eu tô gravando esse vídeo tarde, viu, galera Então, mano, de madrugada Não tem muita gente online, entendeu? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês vou aqui... A melhor coisa que eu posso fazer no momento aqui É tirar minha VIP, coletar as coisinhas que dá aqui E é isso tá aí o PVPzinho aqui Aí, é, beleza? Eu peguei o oponente aqui Demorou um pouquinho pra me pegar, mas faz parte, tá de madrugada ainda. Tem play né, jogando, então não querendo não, mano. Tá da hora. Vamos ver o que, que eu faço com esse cara aqui no um PVP. O cara não sabe nem que eu tô atrás dele. Vamos ver a continha dele. É, vai tomar um cura aqui. Já de início assim, o cara já vai tomar um. Eita, papai, pega nós, pega nós. E olha que não é boot não, galera. É player. Por porque aqui não tem boot. Ih, meu amigo. Tá lascado. Beleza. Já vai um pra vala. 10 casinhas de cupom pra conta do pai. Vamos fazer uns PVP aqui e já volto, beleza, galera? Beleza, né, galera? Eu tô de volta aqui pra vocês terem noção, ó. Não chegou nada no correio pra não falar assim que eu não fiz PVP. Fiz vários PVP aqui. Nisso eu consegui 300 e. quase 400k de cupom. demorou muito pra mim conseguir esse cupom, que teve de matar vários players Alguns eu morri também, não foi todas que. Dá uma travadinha quando você abre essa honra, normal de todo servidor. Ah, agora você espera, daí volta ao normal. Esses cupons, o que, que eu vou fazer? Eu vou ir aqui no, no shopping. Vou no shopping, vou pegar, que ver, e comprar primeiro baú. Baú de que? Leve cupom. Esses baú de Leve cupom, eu já posso comprar o que? Deixa eu ver aqui se dá pra comprar 50. Não ah, dá, beleza Comprar... É, pra não gastar tudo Vamos ficar com pelo menos 100k de cupom, né? Que daí já dá pra fazer alguma coisa 100k de cupom Beleza E se você quer ficar por dentro aí é aqui, ó Fique por dentro de novidades Senhor Tietchê Youtuber Aí você fica por dentro das novidades que tem aqui no servidor Mas enfim, beleza Galera, pra quem quiser ficar mais forte Eu vou mostrar pra vocês também Mas por enquanto isso aqui vai ser free, entendeu? Vou abrir esse XP aqui Porque não tem de abrir, mano um pau o nível 24 Já tá muito bom Pegar pelo menos abrir o pet, né, cara? Vou tirar um XPzinho aqui, ó. Um só. Já tá muito bom. Vamos pegar nível 25. Já vamos poder abrir. Quer ver o pet? Nível 30 ainda não, não tem necessidade de pegar nível 30 agora. quem sabe mais pra frente. Agora não tem tanta necessidade assim, não. Beleza. Você pegou e abriu os baús de EV cupom. Que tava aqui. Eu abri, vocês viram, né? volta de EV cupom que veio aqui pra minha conta. Volta no shopping. No shopping você vai fazer o quê? Você vai mudar pra essa parte de EV cupom. Você pode comprar, quer ver? As cartas Querendo ou não As cartas é cara, mas mano Ajuda muito Mas no momento eu não tô focado em cartas Eu tô focado mais no super pedra Que eu preciso deixar mais 12, né? Querendo ou não É o objetivo aqui do pai hum, hum, Eita Ué, Vai indo assim, né mano 50-50 é de papo Bora lá Acho que uns 2k dá pra que veio Opa, Eu acho Isso aqui não vai ser uma evolução top, top, beleza galera? Porque, tipo assim, tô indo na raça pegando as coisas que vem na raça. Não vou usar artifícios pra poder querer. Tipo assim, como tem um painel aqui, eu podia muito bem pegar os itens do painel e colocar aqui na minha conta. Mas o que, que eu vou fazer? Vou parar a raça. Porque, tipo assim, quem gerar conteúdo e mostrar pra vocês, não é difícil para o meu servidor. É fácil, mano. Muito fácil mesmo. Tanto que que ver, eu vou mostrar pra vocês aqui. Beleza, tem. Ah, Volta lá pra comprar pedra, filho. Eu não vou parar, não, meu amigo. Tem que comprar muitas. Aproveitar quer ver que a gente tá com muito EV cupom Vou dar uma aceleradinha no vídeo só pra vir comprar o que eu preciso aqui rapidão aí, é, beleza galera, Eu tô de volta aqui Comprei muita super pedra Comprei que ver também umas pedras de composição aqui ó Já vamos mudar aquele up em geral Vou Colocar mais 12 aqui Música Música Música Música Música Turn the shit we do, and our words into your reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never feeling wrong, cause we don't belong in getting high enough, We're invincible. Mas enfim, a evolução foi essa Agora eu vou mostrar pra vocês como que você vai pegar um pacote VIP Beleza, galera Você entrou aqui, que no Discord Tá deixando um link aqui na descrição Você entrou aqui no Discord, onde você vai vir? Aqui em recarga VIP Ó, o próprio boot aqui já fala Para solicitar uma compra, abra um ticket Abre um ticket Vem aqui e criar, ó, criar ticket Criou? Você espera um pouquinho Você vai vir aqui pra baixo, ó Beleza, nesse ticket O que vai aparecer? Ó lá Tietank. Deseja realizar uma compra VIP? Se sim, entre aspas, né? Aguarde que já vamos atender você. Confira o nosso site. Clique aqui no site. Aguarde um pouco, né? Para abrir. O daqui vai te mandar para algum. É porque depende do navegador que você usa. Como navegador padrão, Ele vai te mandar aqui para a página aqui: ó, Pacotes VIP Servidor Tietank. Escolha o produto que você deseja fazer a compra. Após o pagamento preciso do seu login nick. Após efetuar o pagamento, entra em contato no WhatsApp ou Discord, entendeu? Algum desses aí. Tá o WhatsApp, tá o Discord. Ó, recarga de cupom. Tem essas recargas aqui, ó. Beleza? Tem um pacote para Tina, tem um pacote ouro, tem um pacote diamante. Ó, tá tudo aqui bem explicadinho, certinho. Fechou? É só entrar, criar, se você tiver interesse, eu vou deixar esse site também na descrição. Mas eu prefiro que você abra um ticket aqui, ó Entra no Discord, abre um ticket E vem aqui pra poder solicitar uma compra, entendeu? Bem simples mesmo, mano Daí é aqui mesmo, ó Você me manda aqui ver o comprovante certinho, Nick, Joaquim. Tá bem organizado o grupo né é à toa que tá aqui ver Que tem gente nesse grupo, mano Esse grupo tá muito lotado Ó, 46 online E vamos ver quantas pessoas que tá offline 290 Então você já tem base que o grupo tá bem movimentado, né? E sempre aí, ó Sempre ativo, ó Ó, muito ativo Entendeu? Então aproveita, cara. O que mais não tem pra te dizer é isso, né, mano? Continha tá aí. Pegou 100k de FC. No próximo vídeo, se vocês quiserem, eu pego uma VIP e coloco nela pra vocês verem o que dá de diferença em atributo. Vai de vocês, entendeu? Mas muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou fazer mais evolução nessa conta aqui, entendeu? Isso aqui só foi a primeira de muitas que vai acontecer aqui no servidor. Então é nóis, beleza galera? O link do servidor está na descrição, tudo certinho está na descrição, é nóis, até o próximo vídeo.